Esclarecer, responder os questionamentos que foram feitos. Ministro, ministro, só me permite que eu tenho que sair, já tinha lhe avisado que eu preciso ir lá para o CCJ. Vocês precisaram ficar só um minuto. Então, é. ministro, com a palavra, então, o tempo que Vossa Excelência precisar, para é pois nosso convidado, a é uma honra ouvi-lo. Tá bem, muito obrigado. Eu pedi para a deputada ficar aqui, já que ela fez a, a, o convite. Tá? E. Eu vim para um caso muito específico, explicar o porquê da divulgação do vídeo na, através do, do, das, da SECOM, da Secretaria de Comunicação, eu já fiz essa explicação, agradeço as palavras aí do, de, de todos aqueles que fizeram alguma referência para mim, inclusive da senhora pelo respeito, pelo, do senhor pelo respeito. E é, tem uma, uma, uma pergunta que eu não vou poder lhe responder. Perguntou é, o nome do funcionário. Se eu dissesse o nome do funcionário, eu não mereceria ser o, o chefe desse funcionário. Não, não é o caso de expor em público um funcionário com 26 anos, que eu acredito que não cometeu por má fé. Então, seria uma exposição desnecessária, tenho absoluta certeza que o senhor me compreende. E, então, eu não vou dizer o nome do funcionário, pelo ambiente de ser público. Então, é, Outra coisa que o senhor pode ter certeza, em 48 anos lidando com pessoas, é, quando a gente conversa com uma pessoa de 60 anos, a gente sabe se ela está sendo honesta, se ela, se ela não está sendo honesta, e pode ter certeza, é, o funcionário ele, ele é uma pessoa honrada e não fez. Desculpa, eu que... né? E eu agradeço, agradeço a senhora Obrigada, pela oportunidade de, também de vir aqui, onde, é, onde, é, onde o ambiente é diferente. Obrigado. Agradeço, então. Presidente, ao, ao presidente, ministro, por favor, rapidamente, um registro rápido. Um registro muito rápido, por favor. Não, eu, eu usei só poucos minutos do meu tempo. Eu só queria deixar aqui o meu descontentamento com a posição da Érica Cocay, porque ela veio aqui, ela fez um discurso, ela falou 12 minutos, não foram 10. E aí ela levanta e sai, enquanto o nosso general Santos Cruz está aqui prestando esclarecimentos, inclusive é ela. Isso é falta de respeito com alguém que é o ministro de Estado. Nós estamos aqui, houve uma convocação, o general gentilmente esteve aqui. Ela falou que quis o que bem entendeu e se mandou. Isso é desrespeitoso, eu quero apenas que fique absolutamente registrado. Deputada, é, a deputada Érica solicitou ao ministro que desse licença, porque ela está inscrita na Comissão de Justiça. Discutindo a reforma da Previdência. Desculpa, presidente, ela já falou na CCJ, eu estava lá, eu saí da CCJ e vim para cá. Ela tem as funções dela. Tá? Que... E, e eu também tenho, então só para deixar claro, lá tem uma lista com Deputado. mais de 100 pessoas. E ela poderia jogar o nome para frente e ela já falou para também sair Ela foi sair de chamada lá. para uma tarefa que ela precisa cumprir. Ela que julga a tarefa dela. Vossa Excelência também, por várias posso vezes, fazer. já falou e já saiu e eu já prefiro. Mas posso fazer isso. o meu registro? Pode a gente fazer está o falando registro. de democracia e liberdade? Então, Vossa tá Excelência, feito o meu registro, eu já estava você encerrando entende? o trabalho Vossa Excelência pede fazer um registro. Então, Vossa ah, Excelência tá gosta muito de falar e não gosta de escutar. Tá então, Vossa Excelência fez o registro. Eu estou escutando estou Mas tá Vossa falando, Excelência presente. também cansa de falar e sai. Porque, vossa excelência, não, não, é estou, verdade, não estou julgando, porque vossa excelência tem suas tarefas como líder do governo, são compreensíveis. A deputada também as tem, então não vamos fazer julgamento. Não estou outro. fazendo julgamento, fiz um registro. Okay. Um registro. Pois bem, registra, registro feito, faço também o meu registro, que a deputada pediu licença, porque tinha também tarefas a cumprir, como todos nós temos. Se cada um de nós formos julgar um ao outro, vamos ter problemas de relacionamento entre nós.